Bom, tropa, hoje, como vocês sabem, é dia 31 de março. Nos últimos quatro anos, era uma data a se comemorar. Hoje, eu não tenho certeza se eu sequer posso falar dessa data com o risco de ser preso, calado, jogado numa gulag da vida. Será que a gente pode sequer mencionar o dia? Eu também, claro, fui o primeiro a defender as Forças Armadas aqui no canal e dizer quão importante eles eram para nós. Mas visto o que aconteceu recentemente, eu fico me perguntando para que serve as Forças Armadas? Qual que é o grande problema daqui? E claro, só para deixar claro aqui, eu jamais vou ser a favor de um golpe militar. Nem queria que as Forças Armadas fossem contra a democracia. Eu só tinha um desejo e era o mesmo de todos vocês que a nossa Constituição fosse cumprida, que a nossa liberdade fosse garantida. E não foi bem o que aconteceu. Vimos o povo pedir e pedir e pedir para as Forças Armadas e a partir do momento que a gente mudou de alvo, foi lá no Congresso, mesmo sobre protesto aqui do canal, a gente viu o que aconteceu e a esquerda está usando o episódio até agora. Mas, mais do que isso, Hoje as forças armadas, os militares estão sendo completamente desonrados como um grupo que seja criminoso. Se a esquerda tem tanto problema assim com as forças armadas, por que não tem a mesma medida para o crime organizado? Mas vamos ver as notícias, tá? Tá aqui no All Notícias. A volta de Lula ao governo significou uma, uma mudança de postura nas Forças Armadas. Hoje, pela primeira vez em quatro anos, os militares não vão comemorar o golpe né, o golpe de 1964. E qualquer menção ali pode se virar contra nós. Temos aqui, por exemplo, a Gleice Hoffmann. Exército vai punir. Quem comemorar golpe de 64. Aqui ela não está deixando claro que vai punir né os militares no título. Qualquer pessoa, inclusive eu e você, que comemorar esse golpe de 64 será punido? É isso mesmo? Ela disse que o exército brasileiro vai punir militares, aqui está sendo mais específico, que comemorarem o um movimento de 64, que está completando 59 anos nesta sexta-feira. Em sinal de novos tempos. O exército avisa que vai punir quem comemorar golpe de 64. Ignorar a data entre os militares da ativa é primeiro passo para que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o clube militar onde estão os da reserva fazendo almoço pró-golpe. Hashtag ditadura nunca mais, escreveu Gleice no Twitter. A informação de que o general Thomas Paiva avisou que a força punirá oficiais que comemorem o aniversário do movimento militar hoje, ou participem de eventos organizados por militares da reserva, foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Então está proibido os militares sequer lembrarem do passado. Aqui tem o comandante do exército, promete punir militar que comemorar golpe de 64. Então é oficial real e não tem mais o que fazer, tá certo? E aí tinha um evento aí com ingressos a R$ 90,00, mas parece que qualquer militar que participar desse evento vai ser punido. Acabou a liberdade de expressão. E aí nós temos o próprio Dilma falando sobre, não é mesmo? Vamos, aqui é o primeiro vídeo. É, daqui para frente as Forças Armadas Brasileiras não participarão mais do processo político. É isso, acabou, tá? Forças armadas ali servem pra absolutamente nada. nada. Ah, já que a gente não participa de guerra nenhuma E mesmo que a gente participasse A gente não ia durar duas horas Quem quiser participar, tira a farda Se candidato e enfrente a situação política Da forma que o cidadão civil enfrenta E não tentar enfrentar a situação vestida de militar Ah, ou seja, né? Você tem que sair do exército Se quiser participar da eleição É bem claro que ele tá falando aqui Militares não poderão mais participar Do processo democrático O novo comandante tem noção de que as Forças Armadas não podem se meter em política. Ah, não pode, não pode. Mas qual que é o problema aí? Toda essa será gente é será mudada e as pessoas que vão trabalhar serão pessoas responsáveis. E eu volto a te dizer uma... Tem mais, do Dilmo, falando sobre. Solta aí, produção. Quando os militares resolveram, com o famoso discurso do Gásio, sabe? Uh, como é que fala? Restabelecer a democracia... Como é que lenta tempo, e, gra tempo, lenta, seguro, lenta né? e gradual Obviamente que eles começaram a preparar também Lenta e gradual Com um pouco mais de rapidez Sabe? A queima de arquivo das coisas que poderia ser público ou não A ah, queima de arquivo Do tipo os comunistas Roubando bancos e aplicando Atentados terroristas Mas isso não, tem que ser deixado Isso era justo é. né? Hoje a Dilma saiu de ladrona de banco para a presidenta do BRICS. Meu Deus. Acho que muito organizadamente. Eu acho que isso fez parte do acordo, sabe, com, com o Tancredo Neves. Tá. tá fazendo sérias acusações às forças militares que simplesmente tem que baixar a bola. Isso fez parte do processo da abertura política. Estou tô convencido disso. É Sim, ou seja, sabe? Eu, eu, tô, eu tô convencido, eu tô convencido que uh, você pode ter uma... Aquela mesma coisa. Tô convencido que o Moro fez uma armação, tô convencido, ele não ap apresenta prova nenhuma. Ele só Aí tá convencido. material... De gente que rompeu, de general que brigou, de coronel que brigou e que levou para casa, levou para as brigas políticas. Porque de vez em quando aparece um livro. De vez em quando aparece a filha de um general, a filha de um coronel, a, a filha de, de um. um... o que a a... Entrou, Foi daquele general que foi assassinado no Isso. Então, deixa eu te contar. Então, eu acho normal que essas pessoas da instituição, para efeito de segurança ou de briga política futura, levaram para casa o que tinha. Mas a instituição, enquanto instituição, tá? ah, eu acho que ela, ela tratou de, de, de, de... Eu acho, ter convicção... De, de, de, de, de se livrar disso, não sei se queimar, sei lá, mas se livrar disso, porque seria no mínimo, sabe, seria no mínimo falta de bom senso deles, sabe, sabendo que um dia a, a, a, a, a, a, as pessoas iriam querer investigar. Não consegue nem falar de forma congruente, sabe? O Dilma é detardado, dá é dó, velho. E aí, quero saber se esse vídeo aqui vai ser proibidão, se eu vou ser preso por postar esse vídeo, né? Do pronunciamento histórico de Cid Moreira ao anunciar que os militares salvaram o Brasil de ser comunista em 64. Será que posso mostrar para vocês? Eu vou ser preso. se civil quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções imadiáveis. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão do momento de se impunha. Estabelecendo a ordem e livrando o país dos tracos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Eita, foi o Cid Moreira que falou, tá? Em 64, fui ou não? Vou tirar aqui o áudiozinho. O Cid Moreira que falou que o Brasil tava ali sendo ameaçado, não é mesmo? né? A gente corta para o que é as forças armadas hoje. Justiça autoriza militar transgênero da Marinha a usar cabelos e uniformes femininos e nome social na tarjeta. Olha que maravilha, né? Claro, como sempre aqui, eu não tenho nada contra o que cada um quer para si, sua identidade de gênero, sua orientação sexual, certo? Eu não tenho nenhum problema com isso, ao contrário. Agora, quando a gente está misturando as forças armadas com isso, demonstra que eles só são um objeto da esquerda. Que a esquerda hoje controla eles completamente qualquer pessoa que reclame vai ser presa. Isso aqui é uma palhaçada. As forças armada, armadas não tem que estar tá preocupado no seu vestido. Com que, com que uniforme você vai usar? Se está com uniforme feminino ou masculino? Ele está preocupado se você está capaz de defender a nossa nação. E hoje eu tenho certeza que a resposta é não temos. Esses militares hoje, eles estão em mansões, né? Esses oficiais estão em mansões, super protegidas, longe do público, onde você tem que passar ali por uma revisão, uma revista para chegar nos seus terrenos, que são enormes. E tudo isso para quê? Para os engordarem. Assim eles não têm nenhuma preocupação com o nosso Brasil. Se o Brasil está indo ladeira abaixo para eles, tanto faz. Desde que eles continuem recebendo a mesada deles mensal, para eles as Forças Armadas estão uma maravilha. Então nós somos um povo abandonado, sem ninguém que garanta nossa liberdade de expressão, e assim infelizmente continuaremos. Hoje é um dia muito triste. Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando ao canal.